Ok, está gravado. Estamos em Maputo, Moçambique, na Semana Digital Marketing Digital 360 Sim. e estamos no intervalo da formação de Google Marketing e apanhei estas meninas em flagrante a trabalhar no intervalo. Isto é possível. Estavam a falar de pala... Estávamos a fazer uma atividade que era a pesquisa de palavras-chave que se querem posicionar em primeiro lugar ou na primeira página ou trabalhar para isso uh, no negócio. Portanto, hoje o nosso workshop é de Google Marting. Como é que está a correr esta semana digital por aqui? Excelente, muito, muito interessante. Muito interessante. Muito a aprender, muito O que é que vocês o que é que estão a gostar mais? Ou, aliás, para o vosso negócio, que aspectos é que vocês veem já a, a, a, a aplicabilidade prática? Ou que ideias é que vocês já tiveram para a aplicação? Esta é uma das meninas mais participativas. Tudo o que eu pergunto, ela sabe. Ela sabe tudo. Não, Facebook e poder postar os antigos diretamente no Facebook e poder postar em várias línguas. Eu até já experimentei ontem, só como um teste para ver se era possível e conseguir. Ah, ok. o multi é? E, e hoje a questão dos keywords está a ser muito interessante porque eu quero otimizar o meu blog. Eu quero que o meu blog tenha, os antigos tenham mais alcance. Então, vou começar a pesquisar as palavras, ver que palavras posso trocar, porque palavras estão mais, mais ativas no Google, vão pôr num ranking mais alto no Google. Então, ontem e hoje foram os melhores dias para mim. Ok.